O curso de Jovens Lideranças ele tem como objetivo é, a gente renovar é, mesmo essa participação da juventude e ter cada vez mais movimento de, desses jovens que é onde a gente tem uma epidemia bastante significativa deles estarem é, nos seus espaços né de, de, de contestação nos seus espaços de vivência é, na sociedade colocando as suas pautas é, para que a gente como uma estratégia para o enfrentamento da, da epidemia né então a ideia é que trabalhar entre pares é que a gente consiga cada vez mais atingir os jovens em instâncias é, cada vez mais largas, então com essa estratégia de pares, quem fala a mesma linguagem, né, consegue identificar melhor as necessidades. Então a gente teve mais de mil participações quando a gente abriu uh, as inscrições para esse curso, a gente nem esperava essas mil é, inscrições, então foi uma tarefa bastante difícil selecionar os 50 jovens a gente pode ver nesse primeiro dia de evento o quanto esses jovens já vêm preparados com as suas vivências e a vontade de, de, de transformar e de enfrentar a epidemia.